Fala galera, Leandro Fonseca aqui, quero te falar algo muito, muito importante hoje, então, portanto, preste muita atenção nesse vídeo e duplique esse vídeo, que esse vídeo pode ser transformador, como essas palavras foram transformadoras na minha vida. O que, que o Bruno Brancalhão, o que, que o Beto Carvalho, o que, que o Caio Carneiro tem a ver com os meus resultados hoje? Pessoas que eu não conhecia. Pessoal, preste muita atenção nos próximos minutos desse vídeo. E eu quero muito que você assista várias vezes, quantas vezes forem possíveis até você entender a mensagem que eu vou te passar que pode mudar completamente a história da tua vida. Antes de te falar o que, que eles têm a ver é, comigo, com a minha história, eu quero te falar como eu era antes de ter conhecido essas pessoas. Mais ou menos aí há um ano e meio atrás... Eu trabalhava na prefeitura municipal da minha cidade, eu atendi algumas pessoas, eu estava terminando o meu MBA. Eu moro numa cidade onde praticamente eu não conheço muitas pessoas. Eu vim morar aqui na cidade aproximadamente uns quatro anos e meio, ficou cinco anos, vai fazer agora. Então eu não tinha amigos, eu não tinha conhecidos. Logo que eu cheguei aqui, comecei a trabalhar no trabalho e só me envolvendo no trabalho. E estudo e atendendo clientes, então eu não tinha um relacionamento. E eu descobri a Junesse. E logo então, recebi uma ligação do Bruno Brancalhon que começou a conversar comigo algumas coisas e perguntou se eu realmente tinha interesse em desenvolver esse negócio. Eu disse, lógico, claro que eu quero. Eu sei que isso funciona, eu conheço algumas pessoas que têm muito sucesso no marketing de rede, muito sucesso no marketing de relacionamentos, e eu quero também é, ter. E ele me disse o seguinte, Leandro, vai acontecer um evento, você precisa estar nesse evento. E mais do que isso, você precisa levar o maior número de pessoas para esse evento. E eu pensei, como é que eu vou levar o maior número de pessoas rapidamente para o eu, eu não conheço ninguém. Ele disse, Leandro, você precisa alugar dois ônibus e colocar o maior número de pessoas em São Paulo. Se disse, logo, esse cara tá maluco, como é que eu vou fazer isso? E, mas, realmente, era uma tarefa muito desafiadora. Logo, alguns dias depois, teve o Beto Carvalho aqui e a gente, de ônibus, indo de passo fundo, indo para São Leopoldo, ele recebe uma ligação do Caio Carneiro, uma pessoa que eu admiro muito. Caio Carneiro, Bruno, Beto, tenho muita gratidão, vocês estão assistindo esse vídeo, quero é, deixar registrado a gratidão que eu tenho por vocês, por vocês me orientarem, me falarem as coisas que tinham que ser feitas e realmente elas funcionaram e continuam funcionando, e a minha vida mudou completamente. E dentro do ônibus, o Beto Carvalho recebe uma ligação do Caio Carneiro, e o Beto disse, poxa, eu tô com uma liderança que eu conheci aqui e tal, a gente tem tá indo pra São Leopoldo, pra uma cidade perto que a gente tá no ônibus, e aí o Caio falou comigo, e Caio disse bem assim, ó, ah, Leandro, vem pra, vem pra São Paulo, traz o maior número de pessoas, e, e... e eu disse, ah, o Bruno já me falou, mas como é que eu vou levar o um ônibus? Não sei, se tu levar um ônibus eu vou a passo fundo. Se você levar um monte de pessoas, eu vou a fundo. e foi exatamente o que eu fiz. Eu, eu fui correndo logo que eu voltei de São Leopoldo é, para conversar aqui com o com, com meu time, para alugar ônibus, para ver pessoas. A gente não conhecia quase ninguém, não conhecia o modelo de negócio, não conhecia nada. Mas a nossa vontade era muito, muito, muito forte, era muito grande. E realmente a gente alugou esse ônibus, a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas, Pessoas que foram nesse ônibus hoje são executivos Safiras, hoje tem resultados muito grandes, ganharam todas as promoções, todas as viagens uh, que foram promovidas pela empresa, tem resultados incríveis. Portanto, eu quero te falar uma coisa muito importante. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A gente está num negócio multibilionário. É um negócio. Business, business, negócio. E todo negócio, ele exige um pouco de investimento de tempo e de dinheiro. Eu não conheço nenhum negócio no mundo que não exija investimento de tempo e de dinheiro. Porém, o nosso negócio exige muito pouco investimento de tempo e de dinheiro, mas exige muito de você. Muito! Exige que você tome decisões e decisões corretas decisões adequadas e no mais numa velocidade muito rápida você precisa ter decisões porque porque o sucesso é uma velocidade enquanto você pensa outras pessoas já tomaram a decisão e já estão fazendo ou seja outras pessoas já estão mais à frente. E a gente não quer que ninguém fica para trás, a gente quer que todas as pessoas cheguem muito rápido, a gente quer que todas as pessoas tenham a visão necessária do tamanho do mercado do que a gente está construindo no Brasil, do que a gente vai construir e que você faça parte e que você pegue a sua fatia desse bolo gigantesco e delicioso que a nossa incrível empresa de Unesco está disponibilizando. Portanto, se você é um líder, se você já tem um time e você não tomou a decisão ainda de estar no evento. Não queira que, a, que, os, que os teus liderados estejam por você. Porque o nosso negócio é de liderança e você lidera pelo exemplo. É isso que essas pessoas me, me mostraram, foi esse o caminho. Eu fiz o meu sacrifício, eu estava quebrado, não tinha dinheiro para comprar o passagem de avião para ir. Por isso que eu aluguei o ônibus, inclusive. Eu não tinha, mas eu tinha um desejo muito forte. Se você é um líder, você precisa tomar essa decisão. Se você não tomou essa decisão ainda, você precisa tomar rápido essa decisão. O evento é logo aí. Faltam apenas dois meses. E se você está entrando no marketing de rede e não, não conhece como funciona a estrutura, eu sugiro fortemente que você faça esse investimento para você. Que você se presenteie, que você se dê de presente uma viagem para São Paulo. Que você vá para lá e que você conheça o que está acontecendo. Que você conheça, que você tenha certeza do que vai acontecer. E se você entrou para fazer negócio, então, meu amigo, minha amiga, é... Se joga, porque realmente é um momento incrível, é mágico. Você precisa desenvolver as habilidades, você precisa estar nos ambientes corretos, você precisa levar o maior número de pessoas para esse evento como eu fiz há um ano e meio atrás. Por isso que eu tenho os resultados que eu tenho hoje. Porque eu não negligenciei as informações. Fiz os meus sacrifícios? Sim, fiz. Valeu a pena? Muito. Faria tudo de novo 10, 20, 30 vezes. Se eu olhar para trás os, sacrif... os pequenos sacrifícios que eu fiz com o resultado que eu tenho hoje, eu posso te dizer que aquele sacrifício foram muito pequenos nem considero sacrifício Galera, espero que esse vídeo tenha impactado muito é você e que você tenha a capacidade a coragem de tomar uma decisão muito rápida de se organizar porque ainda faltam é dois meses aproximadamente então você consegue se organizar você consegue comprar passagens baratas você consegue arrumar hotéis mais baratos e você consegue ainda adquirir convites aí conversa com a sua linha ascendente Veja onde é que tem convites e não deixe de estar nos eventos. E promova e promova muito. Se você quer um, um patamar muito alto, leve o um maior número de pessoas. Um grande abraço, um beijo no coração, um desejo do fundo do meu coração que você tenha uma vida extraordinária, que é isso, que você merece. Aloha, bom demais!